Olá, meu nome é Juliane Neves, sou mestranda do Prof. EPT. e esse é meu orientador, professor doutor Leandro Rafael Pinto. Esta animação é o meu produto educacional e tem o objetivo de ajudar a comunidade escolar a entender o papel da equipe multidisciplinar no IFPR e de alguns profissionais que trabalham nela. O roteiro foi baseado na minha pesquisa de mestrado papel da equipe multidisciplinar na educação profissional e tecnológica, na visão dos servidores do Instituto Federal do Paraná. Vamos entender também por que a equipe é multi e o que é a educação profissional e tecnológica, base de atuação dos institutos federais e deste programa de mestrado. Tudo isso partiu de pesquisa em normativas do IFPR, na legislação na literatura e em uma extensa pesquisa de campo. Em alguns meses, você poderá ler a dissertação com todos os detalhes e muitos gráficos. Então, vamos lá? Mas por que a equipe é multidisciplinar? Vamos voltar um pouquinho. A partir da década de 70, teóricos como Jean Piaget, Edgar Morin, Eric Yant, entre outros, começaram o estudo das interações entre as disciplinas. Este é o modelo de Iante. Veja que a multidisciplinaridade é o primeiro nível de interação, portanto, o mais simples. Nesse nível, as diversas disciplinas representadas pelos profissionais se unem em torno de um objetivo. Suas diversas formações e habilidades se complementam, no entanto, cada um faz a sua parte sem interferir diretamente no trabalho do outro. Trata-se de uma união de profissionais diversos. Na interdisciplinaridade, a interação é mais complexa. Neste nível, as diversas disciplinas trabalham de forma integrada, criando conexões e encontrando convergências. Quando utilizada no ensino, a interdisciplinaridade traz mais contextualização. Afinal, o mundo real não é fragmentado, todos sabemos. E por isso, quando é visto de forma integrada, é melhor compreendido. A transdisciplinaridade é o mais alto grau de integração. Segundo o Basarabe Nicolesco, o prefixo trans diz respeito àquilo que está, ao mesmo tempo, entre as disciplinas, através delas e além de qualquer disciplina não despreza os outros níveis, considerados complementares. Aliás, quanto mais diálogo e abertura entre ciência, cultura, arte, espiritualidade, enfim, quanto maior a diversidade, maior é a atitude transdisciplinar, e é através dela que se busca verificar o conhecimento em sua integridade. De acordo com o Ministério da Educação, a Educação Profissional e Tecnológica, EPT, é uma modalidade com a finalidade principal de preparar para o exercício profissional. A EPT é ofertada em vários níveis, que vão do médio à pós-graduação, além de cursos mais curtos de qualificação profissional. A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, determina que a EPT deve se integrar às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Suas teorias se fundamentam nos conceitos de trabalho, cidadania, educação igualitária, educação integrada e, muito importante, na formação crítica dos estudantes. Tais conceitos surgiram com as teorias de Karl Marx e Antonio Gramsci faz muito tempo, mas o estudo dessa área continua pelo mundo todo, tendo ampla pesquisa no Brasil. Para determinar a amostra de participantes no IFPR, pensou-se inicialmente no universo de servidores subordinados à direção de ensino. Isso resultou em mais de 1.700 pessoas em todo o Paraná. Tirando os professores, que não eram o foco, ainda ficou um número grande. Então, surgiu a ideia de escolher quatro cargos de profissionais que trabalham com mais frequência no setor chamado Sessão Pedagógica e Assuntos Estudantis, a CEPAI. E assim chegamos a 165 servidores, dos quais 101 responderam à pesquisa, Obrigada, pessoal! Então, os quatro profissionais escolhidos são Assistente Social, Pedagogo, Psicólogo e Técnico em Assuntos Educacionais, o TAI. Mas atenção com esta sigla! Ela também significa Técnicos Administrativos em Educação, que são o um conjunto de servidores que não são docentes. E, por isso, algumas pessoas chamam este profissional aqui de TAITAI. -tai. O assistente social, graduado em serviço social, é uma profissão regulamentada por lei e amparada por conselhos regionais e federal. O IFPR trabalha principalmente com os programas da assistência estudantil, por meio de atendimentos, e auxílios financeiros que visam contribuir na permanência, êxito e conclusão dos estudantes em seus cursos. Verifica-se que a vulnerabilidade socioeconômica familiar dificulta a realização dos estudos e diversos estudantes deixam de estudar para trabalhar ou têm seus estudos prejudicados. Por isso, o assistente social trabalha na ampla divulgação dos programas, dos editais e atuam na organização, acompanhamento e manutenção desses programas que buscam proporcionar a frequência e o bom desempenho escolar. Portanto, o assistente social é um profissional que atua diretamente no combate à evasão. Além dos programas de assistência estudantil, o assistente social orienta os estudantes no uso de recursos, benefícios e equipamentos sociais da rede de proteção social, visando o acesso e a consciência sobre seus direitos sociais. A profissão de pedagogo ainda não é amparada por conselhos nem legislação própria. O que existe é uma resolução do Conselho Nacional de Educação que define as diretrizes para o curso de pedagogia. Segundo a mesma, o pedagogo deve se comprometer para a construção de uma sociedade justa, equânime e igualitária. No IFPR, o pedagogo é responsável por atender os estudantes na sua trajetória escolar e em seu processo de aprendizagem. Para isso, orienta os estudantes, responsáveis e professores no sentido de estabelecerem estratégias pedagógicas atendendo a individualidade de cada estudante, tanto na sua aprendizagem, quanto na resolução de questões que envolvem relacionamento social entre os estudantes e também destes com os professores. Também auxilia na construção de documentos, normativas e orientações busca viabilizar o trabalho pedagógico coletivo e facilitar o processo comunicativo da comunidade escolar, sendo assim uma ponte entre família, estudante, professor e demais servidores. Deve também participar de estudos para melhorar os processos pedagógicos, elaborar e desenvolver projetos educacionais, desenvolver instrumentos de orientação pedagógica tanto para estudantes quanto para professores, O psicólogo também tem sua profissão amparada e regulamentada por conselhos regionais e federal. Mas atenção, aqui estamos falando do psicólogo escolar, que é bem diferente do psicólogo que faz terapia. No IFPR, o psicólogo não se limita às questões emocionais e comportamentais e pode atuar nos processos educativos de forma ampla junto à equipe. Ele atua na intervenção preventiva e orientativa, preferencialmente em grupo. Para isso, poderá organizar cursos e palestras voltados para estudantes, famílias, professores e demais servidores, com temas que abordam tanto o processo de ensino-aprendizagem quanto as relações interpessoais. Em virtude do aumento de casos de transtornos mentais nas escolas, assim como em toda a sociedade, o psicólogo também atua em ações preventivas ou que promovam a saúde mental. Ainda nesta área, se o estudante apresentar um episódio de sofrimento emocional intenso, o psicólogo poderá atendê-lo individualmente, fazendo o acolhimento inicial e depois encaminhando o estudante para um serviço de saúde. O técnico em assuntos educacionais, o TAE, pode ser formado em pedagogia ou qualquer licenciatura. Sua profissão não é amparada por conselhos. Suas atribuições são muito amplas, o que dificulta o entendimento, inclusive da gestão, de quais tarefas o TAE deve realizar e em que setor deve trabalhar. O melhor aproveitamento desse profissional vai depender de uma boa negociação entre o mesmo e uma gestão acolhedora. A descrição do cargo é coordenar as atividades de ensino, planejamento e orientação, supervisionando e avaliando estas atividades para assegurar a regularidade do desenvolvimento do processo educativo. Tais atribuições ora aparecem de um gestor, ora de uma equipe e não uma só pessoa. Na equipe multidisciplinar, no campus, a atuação do TAI pode se assemelhar à atuação do pedagogo ou do assistente social. De acordo com a pesquisa, a maioria dos TAIs acredita que são mais bem aproveitados nos setores ligados ao ensino, pesquisa e extensão. No entanto, alguns estão em diversos setores fazendo atividades de caráter mais administrativo. E ainda, alguns relatam que exercem função de assistente ou auxiliar administrativo, mesmo tendo cargo de nível superior. E o que é a atribuição de toda a equipe? Assessorar nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, não somente no apoio a estudantes e professores, mas também criar seus próprios projetos. Trabalhar pela inclusão e condições de igualdade a todos os estudantes, sejam eles. De todas as raças, de todos os gêneros e orientação sexual, com necessidades educacionais específicas, em situação de vulnerabilidade socioeconômica ou que apresentem defasagem na aprendizagem. Auxiliar na elaboração de estratégias em relação à evasão e repetência. Garantir permanência e êxito dos estudantes Atender e orientar os estudantes e, quando menores de idade, os responsáveis também Auxiliar na integração entre família e escola Apoiar, orientar e sugerir inovações no processo de ensino-aprendizagem aos docentes Planejar ações didático-pedagógicas dos cursos junto às coordenações de ensino e dos cursos, incentivar ações de integração do trabalho docente das várias disciplinas, propor alterações no currículo do curso, bem como sugerir normas, critérios e providências para a melhoria da qualidade do ensino, acompanhar e auxiliar na criação, revisão e atualização dos projetos pedagógicos de curso, encaminhar o estudante para os demais agentes da rede de proteção, acompanhar e participar das ações do NAPNE, núcleo de atendimento às pessoas com necessidades educacionais específicas. Sweet thoughts